E Pessoal, para você que está do outro lado, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live do Sampa Cast. Boa tarde, boa noite a todos. A nave, Estamos aqui a ouvir a música de MC Romano, com o título A Mais Bela, o puro funk do Brasil. Tô pronto pra acelerar, voltou ela, vamos aproveitar e trocar. Bem, nós já, olha, hoje, hoje começamos de um, de um jeito bem diferente, de um jeito bem diferente. também está frio São Paulo, por isso ainda estamos assim. Não, não, não começamos a crescer, não começamos a aquecer, vamos aquecer daqui a pouco. Você que está aí do outro lado, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda. Obrigado por você nos dar essa audiência e nós queremos agradecer pela tua presença aqui. Boa tarde para você que está aqui no Brasil E boa noite para você que está em Angola você que está em Portugal Mais uma vez, curta a nossa live Aqui o nosso podcast do SampaCast Estamos a ouvir agora a música de MC Romano Com o tema a mais bela E quem está aqui hoje na casa é o MC Romano Vamos conversar um pouquinho com ele E ele vai falar um pouquinho sobre a sua trajetória musical Não saia daí, fica aí do outro lado Quando você está Olha, já temos, já temos oito pessoas aqui conosco estão indo do outro lado. Muito obrigado. Deixem vossos nomes no comentário. Dizem alguma coisa. O que, é que vocês estão achando do programa? O que, é que vocês querem que a gente melhore aqui na live? Deixam sugestões aí. E se você que está aí do outro lado ainda não é inscrito no canal Filho do Campo Ney Channel, então esta é a grande oportunidade. Corra agora no Facebook, subscreva no canal, ative o sininho, que é para você estar dentro de todas as novidades desse canal. Vamos embora. Oh, e outra, e outra pessoal, hoje nós queremos pix. Por favor, queremos pix. A primeira pessoa que fazer o seu pix, vamos ler o nome dela aqui. Vamos deixar props para essa pessoa. Vamos embora. Vamos, vamos engrandecer o nosso programa, a nossa cultura aqui na casa. Oh, oh. Olha, queremos mandar, já, já vamos começar com os abraços hein? A Mayara, a irmã do MC Romano, está aqui conosco na live Está aí compartilhar, está vendo a live Muito obrigado Mayara, seja muito bem-vinda por, por estar conosco aí Daqui a pouquinho o MC Romano estará aqui na casa Só eu e ela, ela vai eu vou, eu vou ela na casa Deixa eu mandar aqui um abraço, olha, oh, tem, um, tem um comigo aqui, algumas pessoas que estão aí na live, está a Marisa, a Maria está conosco, o está conosco, Igor Teixeira, é para... tem muita gente aí na live, muita gente, muito obrigado por você estar aí do outro lado, fique aí, não sai daí, não sai. o MC Romano está aqui na casa, o MC Romano hoje trouxe muita audiência aqui na casa, fique aí do outro lado, tem muita coisa boa que vai, muita coisa boa vai acontecer aqui. Uhum. Isaac também saiu do outro lado. Seja bem-vindo, Isaac. Seja muito bem-vindo. e trocar aquela ideia. Esta música é a mais bela, o funk de MC Romano, que daqui a pouco está conosco aqui no programa. É a mais bela, a mais bela, a eu vou, eu vou, E aqui acabou de chegar do outro lado, Edilson Seja muito bem-vindo, estamos juntos, meu irmão Ela mais bela. Tem muita gente que sai do outro lado Veio ver o MC Romano O MC Romano que está aqui na casa Olha, e deixa, deixa, deixa, deixa eu dar uma dica Para vocês que estão aí do outro lado Quem quiser ligar para o nosso programa Esteja à vontade, que daqui a pouco a gente vai passar o número. E quem quiser enviar uma mensagem, né? quem quiser fazer uma dedicatória, falar alguma coisa para o nosso convidado de hoje, que é o MC Romano, esteja à vontade, podem escrever, que ele está aqui, a gente está aqui. Então, daqui a pouquinho ele vai estar aqui. Escrevam, ligam, tudo que vocês sabem sobre o MC Romano, fiquem à vontade. Tá? O programa hoje é especial para isso. Quanto a isso, cu, olha, escuta essa música. Essa é do bom, do bom e do puro funk de MC Romano. Ele era, ela, não, não, e olha, quem está do outro lado é a Neia Teixeira. Também acabou de chegar. Seja muito bem-vinda. Ela vem na calma, ela mais bem. MC Romano com a música mais, a mais bela do puro e do próprio funk, um estilo típico brasileiro. Pô, tudo se completa só quando tô, Acabou de chegar mais um brilhinho real, seja muito bem-vindo. Alexandre Nunes também está do outro lado. Bem-vindo, meu mano. Tamo juntos. Hoje tem MC Romano aqui na casa. vamos ouvindo a música A Mais Bela. Alô, alô pessoal, tô aqui Peguei a nave e coloquei ah. naquele ah. jeito. MC, Caidado. MC Romano já está aqui com a gente Daqui vamos começar, vamos daqui a pouquinho ah. Compartilhar a live aí pessoal, ajuda aí, ajuda aí Que os pessoal que segue o Romano é muita gente O Romano conta com vocês aí isso aí, ó é. Você viu o recado, o recado Vamos compartilhar a live, pessoal Vamos compartilhar Tem muito fã, tem muita gente do, que ama o MC Romano aí do outro lado E também já aproveita a fazer o Pix pra nós, hein Vamos ajudar aí também, pessoal, no Pix aí Pra dar dando um apoio à casa aí, certo? Os pessoal aqui também merece São os pessoal esforçado aí, certo? Tamo junto, eu conto com essa colaboração de vocês aí, beleza? Tamo junto Compartilha, compartilha, compartilha live, compartilha que já está aqui O nosso homem está aqui da casa, MC Romano Esta música é a mais bela Aproveita e troca aquela ideia Só eu e ela que Ela vai, eu vou, eu vou, ela vem na casa São 16 horas e 47 minutos Esse é o horário de Brasília Para você que está em Angola 20 horas e 47 minutos, boa noite você que está em Portugal, o mesmo horário 28 horas e 47 minutos, boa noite você que está aqui em São Paulo, é boa tarde ainda Vamos juntos, estamos juntos, vamos a isso Agora sim, agora, agora acho que já estamos em condições de, de termos o nosso podcast com o MC Romano. Vamos começar então. Ela, e troca, aquela ideia, só eu e ela. Bem, pessoal, é, vocês estão aí do outro lado da live, né? Continuem aí, continuem conosco até o final do programa que, como eu disse, tem muita coisa boa, o nosso convidado de hoje, o nosso convidado de honra é MC Romano, ele é brasileiro, para você que é angolano, não para você que é angolano, está do outro lado, ele é brasileiro, ele, é, ele canta funk, do ele é músico do estilo funk, funk é um estilo típico brasileiro, é que se fosse, tipo, em Angola, a gente chama de Kuduro, sabe? É como se fosse o Kuduro, aqui para eles é o funk, então Fana. é aquele estilo muito, sabe, muito mexido e nós como angolano gostamos de Kuduro também, obviamente gostamos de funk. Então a gente está aqui com o nosso convidado, MC Romano, você que é brasileiro, você já conhece MC Romano, você já, se, já segue ele, você é fã. Muito obrigado por estar aí do outro lado. MC Romano, boa tarde. Boa tarde boa aí para todos nós aí, daquele jeito. Seja, seja muito bem-vindo ao nosso programa Sampa Cast Certo. É, eu que desde já estou agradecendo essa oportunidade aí de estar tá aí marcando presença aqui no Polêmico Filho de Camponês. <risos> Daquele jeito, e junto com o Rodrigo Amador, é nós que somos, acompanham lá o canal de vocês lá e estou 100% lá é, deixando um like lá para estar tá fortalecendo vocês aí também. Muito bem. Bem, MC é, Romano, nosso programa, a gente sempre todas toda as semanas a gente tem um convidado aqui, né? Que é para é para poder ter mais, né? A gente dá oportunidade e também é uma oportunidade para a gente, né? Sei. E você comer um cara que tem uma popularidade grande, <risos> e, então isso vai vai nos ajudar muito também, não é? Vai ajudar também A expandir um pouquinho mais o nosso programa. Bem, ao começar, o, eu gostaria que você se apresentasse um pouquinho quem é o MC Romano, nome, onde onde onde nasceu, em que zona mora de São Paulo. Então, eu sou o MC Romano, meu nome é Igor Teixeira Novaes, é, nasci em São Paulo, certo? É, hoje eu tô morando aí no bairro dos Iluminados em Mogi aí. Um forte abraço aí para todos vocês aí, para massa guerreira aí, certo? E tamo aí daquele jeito. Aquele abraço para o povo do Mogi, tamo junto, MC Romano aqui na casa. Bem, MC Romano. É... Canta, há quanto tempo tá no mundo da música? Então, é, eu tô desde 2017, né? Desde 2017, atualmente aí, já subi muitos palcos aí também, certo? Já rodei uns caminhos afora aí. E tô desde 2017 aí, vindo aí, esbanjando meu dom aí. E agora que eu tô começando a soltar na pista aí minhas letras aí. Bom, bom, isso, isso, isso é bom. E o MC Romano simplesmente só funk, né? não faz outro, outro estilo de música, só funk mesmo? Não, não, tá aí, tá aí, já vamos criar a primeira polêmica, né? O Romano não só produz, não só compõe música de funk, não. O Romano, para deixar bem claro aí, o Romano é compositor aí, também compõe outros gêneros musicais aí, forró... O que pedir aí, o Romano está canetando, né? Ó, oh, para o, o pessoal que sai nos acompanha a live, ele não canta só funk. Ele é músico e é compositor. compositor. Ele também está compor agora forró. E você que é amante de forró, você que é amante de funk, então você já tem um, um duplo MC Romano aqui, sabe? <risos> tem forró e tem o funk. Daqui a pouco ele vai, vai soltar os dois estilos. Vai cantar um <risos> pouco do funk vai mostrar o forró também, é... tá bom? Bem, é, MC Romano. Ah, desde 2017 até aqui qual o é, tipo qual qual é a avaliação que você faz do seu percurso até hoje desde 2017 até 2021 é então foi eu me preparei uns dois anos né antes de subir na pista é, em 2017 eu comecei a estar tá rodando fábrica de cultura que dava oportunidade para as molecadinha nova com meu padrinho o msc sp aí que Hoje não é meu padrinho mais, mas eu mando um abraço para ele. Sempre me incentivou aí, certo? E eu de lá para cá nessa trajetória eu vim buscando mais evoluir, vim buscando mais aperfeiçoar para começar a dar as caras. Então de lá para cá a gente está aí buscando tá compondo as letras, tá soltando, tá tentando aí entrar em contato com o DJ Ruiva aí. Tentando entrar em contato com o THG, antigo, é, no, no antigo estúdio aí do Daleste, que ainda é o THG Monstro, e de lá para cá, nessa trajetória, eu tô vindo aí desse jeito. Mudou muitas coisas, né? O mano andou levando umas quedas aí, balancei, mas não caí. Exatamente. E tô aí se... de volta aí. Então agora assim. eu tô mais forte aí, dando a cara para mostrar o pessoal aí que não conhece meu meu som aí eles vai passar a conhecer aí eu deixo essa dica aí quem me acompanhar aí vai estar tá tendo um orgulho de mim aí exatamente assim que você fala e também o canal filho do camponês vai vai vai vai, é. vai aproveitar divulgar mais né, o trabalho do Mc Romano bem nesta pandemia nós, nós nós sabemos que nesta pandemia muito principalmente os artistas os artistas sofreram muito sofrendo muito por causa porque o artista ele vive do do que ele faz, né? Que são os shows e por aí vai, as lives. Então muita coisa ficou parada. Eu gostaria saber do MC Romano, do teu lado, como como é que você encarou essa pandemia? Ficou parado, teve shows, como é que foi isso aí? Difícil, né? Difícil porque após a pandemia aí nós não pegou uma frequência aí de estar tá subindo nos palcos igual a gente tinha antes né então a gente vem aí praticamente fazendo como se fosse um show sozinho em casa para não estar tá enferrujando nós está aí sempre buscando aperfeiçoar aí porque assim a pandemia ela deu mais uma segurada né então hoje nós estamos tá enfrentando essa realidade aí estamos fazendo de tudo para que a gente possa sair disso aí possa estar tá voltando firme filme forte daquele jeito de novo exatamente e fez muita live live live live camponês me em polêmica <risos> quem você falou em camponês é, é então é live essa é a primeira live do Romano né para deixar bem exclusiva aí é a primeira live espero que depois dessa aí a gente consiga fazer outras aí não certo? vai vai que muitas lives assim eu não consegui organizar porque ainda estou formando umas nova equipe aí tentando fechar uns contratos aí então live assim essa é a primeira mesmo bem, bem, olha nós, nós temos nós temos a certeza que depois dessa live vai aparecer outras vai aparecer não, não. E vai aparecer outros convites aí agora falando falando em, já estamos a estamos a conhecer um pouquinho do MC Romano falando mesmo tocando nesse aspecto de parceria eh, quando você começou a cantar você já foi foi logo para uma produtora teve alguém que puxou você ou começou a fazer mesmo as, as suas gravações assim em casa como é que foi esse esse Conta-nos um pouquinho desse, desse detalhe, detalhadamente, como é que foi, na, na verdade, a sua inserção ne, nesse mundo, né? Teve uma produtora, fez sozinho em casa, e aí? Não, Romano, eu venho um bom tempo aí mantendo esse nome aí, a ferro e fogo aí, sozinho aí, certo? Porque hoje em dia é o que eu falo, né? Nós, MCs, a gente precisamos de mais oportunidades, né? Às vezes a gente não tem tantas, mas a gente busca, né? Então, eu, no meu começo, assim, eu fui eu mesmo, gravando as minhas letras, compondo as minhas letras, deixando em pasta, até porque eu tenho um monte de letra aí, que eu fiz umas composições, deixei guardada para mim começar a e buscar a fechar algum contrato aí nas produtoras, mostrar meus trabalhos, meus projetos aí, para estar tá fechando. Mas, no princípio, assim, foi, foi o difícil. Romano mesmo segurando essa barra. Bem, e, e nessas, tipo, nessas produtoras em que você foi tipo, de vo mostrando o seu trabalho, algumas, de algumas delas abriram a porta, fecharam? Muitas, muitas, muitas, muitas, muitas não deram oportunidade, né? Porque quando a gente chega, eles quer que a gente apresente uma, uma música, para eles verem como que é. Né? então o mano chegava e oh, quero só uma oportunidade só quero uma oportunidade o resto deixa comigo e acabou que em muitas dessas assim mensagens celular de pedir oportunidade ah mas não não sei não sei como pode ser falei então eu posso ir até o lugar me apresentar para você ver como que é o meu som e não tive tantas oportunidades assim, né? Tô buscando ter agora umas oportunidades, mas ralando com o meu próprio suor para estar tá mostrando meu trabalho, para através disso aí estar tá sendo chamado por alguma produtora aí. Tá, mas tá. Faz faz parte faz parte do percurso, né? E nós sabemos que quando alguém está começando, né, numa nova fase da vida, aparece sempre aqueles que dão força e os que os que desmotivam. Não. Isso aconteceu contigo? Teve muita gente de, que desmotivou você, que não acreditou que a coisa não ia dar certo? Graças a Deus aí, a massa que me acompanha no Facebook, aí é um Romano desde 2017 para cá, soltando o um vídeo. Eu acho que se eu tive seis criticações, foi muitas. Seis. Então, acho que de 2017 até 2021... Eu estou mantendo, né? Porque criticações assim eu não posso falar que eu tenho. Sempre chega um ou outro que a gente não. que vem para tentar desmotivar, mas a massa que me acompanha aí, é o pessoal do bairro do Iluminado, os pessoal da, do Facebook, sempre está aí me motivando. Então essas criticações assim eu não tenho muito, graças a Deus. Aproveitando, aproveitando esse momento, mandar um abraço grande ao povo do, do bairro, bairro Iluminados, né? Bairro dos Iluminados. Um grande, um grande ralo, um grande abraço ao povo do bairro do Iluminados. Tamo junto. Quem está aqui na casa é o MC Romano. Daqui a pouco ele vai cantar, ele vai cantar daqui a pouquinho. Exclusivo também, se eu puder, tá mandando aí um abraço aí o pessoal aí da tá Zona mandando. Leste aí, bairro da Carvalho aí. E vocês aí que tá desse lado aí, eu estou mandando um abraço aí o MC Romano. Não estou mais morando aí, mas não esqueço de vocês aí que me apoiaram aí, certo família? É a massa aí do labirinto aí, família Catitu, X do Morro aí, sempre tratou o Romano muito bem, e o Romano vai honrando o nome de vocês. E cada um aí também que sempre apoiou o Romano aí, a todos vocês aí, um grande abraço aí. Exato. Passou, ó, tá, tá o recado aí, para vocês, vocês que seguem o MC Romano, o abraço aí. Uh, estamos acompanhando, tem tem tem algumas pessoas aqui deixando salve, coração. Estamos estamos atento. É, MC Romano. Tem as suas páginas na, nas redes sociais. Tem tem muitos tem muitos seguidores, muitos fãs que têm dado apoio. Eu tenho muito assim, mas tenho mais assim no Facebook, né, das galera assim que me acompanha porque quando logo no começo assim eu não divulguei tanto no Instagram nem no Twitter nesse nessas outras plataformas porque quando eu levei aquele tombinho lá atrás lá até próprio show mesmo que a gente fizemos assim não foi soltado né então nós não teve tanta Tanta motivação para estar tá soltando as coisas da gente mesmo, o show que a gente fazia, a gente não teve tanta, tanto apoio para falar, não, não vamos soltar lá a equipe que fechava com nós, vamos soltar lá. Então, hoje eu tenho, tenho um pouco, mas graças a Deus eu sou satisfeito com o pouco que tenho e vou fazer isso aí multiplicar aí. Agora, e os seus trabalhos, você, tem, você mesma que tem divulgado ou tem alguém de tipo boa gente que tem, que tem feito esse trabalho aqui, divulgar as suas músicas? Ah, Marcha Minha Vida, né? O grupo lá do X do Morro lá sempre tá aí é, divulgando aí meu, minha, meus vídeos, o show, o Flávio aí do X do Morro aí, douglinha né? Tem um monte de gente aí que ajuda eu a tá estar divulgando, então... Eu tenho o um apoio dessas pessoas aí, né? Que divulga pra mim, Bruninho aí, um monte de gente aí. Tem quantos videoclipes já, já, já, já, já fez? Tem quantos videoclipes já? Videoclip assim mesmo. É, eu estava nos projetos aí uns tempos atrás aí, que quando eu viesse da turnê que eu fui fazer fora aí, eu ia vir para soltar os clipes. Então acabou que teve uns imprevistos aí, eu acabei não soltando tô querendo um, até depois de agosto mesmo tá já planejando soltar os clipes, mas clipe atual assim eu ainda não tenho. Tô vindo com minha música aí, ou seja, um, é um novo recomeço do Romano, né? Após aquilo que aconteceu, um novo recomeço aí. Beleza. Olha, então, ó, oh, então para os fãs do MC Romano, até agosto, nós vamos ter o videoclipe já oh, bem disponível, não é? O Romano tá ralando para isso aí. Então, é só esperar, pessoal. Espera mais um pouquinho, que... Na verdade, já, já estamos em agosto. Antes de Agosto não vai terminar, o videoclipe vai estar tá lá nas, nas plataformas, não é? é. Agosto vai, vai passar. Como é que fez no YouTube? Após, passou agosto, daí em diante o Romano já vai estar... Tá... Vai tá. Bem, vamos fa vamos falar um pouquinho do show. Você fez uma turnê, não é? Mas onde é que foi? Foi foi mesmo, foi mesmo aqui em São Paulo ou fora de São não, Paulo? Não, não, não, foi fora, foi, foi fora. na Paraíba. Teve teve muito êxito. É, é complicado. Essas situações assim, eu oh. <risos> Nem gosto muito de comentar. O Romano é de 2015. Mas O importante cá. é que deu certo, é. você continua Mas, bem. Mas, graças bem. a Deus lá, eu deixei meu público lá. Eu acho que Exato. se eu voltar lá, eu fiz todo mundo tirar o pé do chão lá. O pessoal aí da Paraíba aí, cidade de Piedade aí. O Romano tá mandando um abraço para vocês que ele, inclusive esse pessoal que foram no meu show lá, que curtiram muito, estão pedindo minha volta lá em Piedade lá, né? Olha, a que, oh, foi a L'Uneuza L'Uneuza Ela quer ver o nosso MC dos iluminados. Esse bairro iluminado é um bairro que conhece muito bem o MC Romano. Oh, eles veem nosso sofrimento aí, sabe que o Romano lá é quem quem se, quem tenta tá animando o pessoal aí, tá cantando a, a o filho do camponês aí passou lá, já pegou eu lá com meus o, lá. O Edu tá em todo, ele tá em todo lado. Oh, eu tô, tô tá aí, eu lado. tô aí, tô aí, Janeiro, Janeiro, Paulo, tô Vila aí. Gerais. Eu tô aí, Paulo, tô aí. Mas aí, nesse momento o MC Romano faz parte de uma produtora? No. Não. não. Não, não. Nesse momento ainda tá, tá sem produtora. Tô sem produtora, Tá trabalhando fechado. Tô... Tá tentando fechar. É, tô, Mas vai, vai. Tô, tô, depois, depois dessa live vai fechar uma produtora, vai, vai aparecer uma produtora e inclusive... vai fechar contigo. E. Após essa live aí, agora que acabou de começar aí a live aí, o DJ Leque aí tá fazendo um convite aí pro Romano aí, tá marcando a presença no show aí dia 13 aí, e o Romano tá... É, eu acho que o Romano vai confirmar aí DJ Leque, eu acho que o Romano vai confirmar pra tá indo aí Itaquera tá aí fazer esse baile pegar fogo daquele jeito não vai dar certo vai dar, ele ele vai vai vai confirmar eu disse depois dessa live vai aparecer muitos oh. vai aparecer muitos as, por, as as portas vão se abrir e espero vai, e vai espero terminar. que espero que essas portas aí se abra aí que o Romano tá cheio de composições aí pra soltar. A, a Maria Santos tá aqui do outro lado Maria Santos Dá um abraço ao DJ Romano, diz que Deus abençoe o DJ Romano, oh. uma fã sua também aqui do outro lado. Bem, DJ Romano, antes, antes de você deixar tipo, o seu contato aqui, eu acho que eu, eu, sei, eu já sei que o povo tá aí do outro lado, tá ansioso, quer certo. ver o DJ Romano cantar, e você vai, vai fazer duas coisas aqui, vai cantar um pouquinho de funk e é. vai cantar também forró, porque agora você está com o forró, tô. então, qual você prefere? Você prefere cantar primeiro funk ou forró? Eu prefiro ficar no funk mesmo Peraí, beleza, então tá, pessoal oh, prefiro Em primeira mais... mão aqui No Filho do Campone Channel Na nossa live, MC Romano ao vivo E a cor aqui, ok? Tá. Fique aí do outro lado que agora é o momento do funk Com o MC Romano Dá pra aí pessoal aí, Vamos ajudar o pessoal aí no aí. Vamos colaborar aí pessoal, beleza? Um abraço aí para a massa aí, todo mundo aí. Então, querendo, querendo aproveitar aí também para deixar bem avisado, o DJ ia estar tá marcando presença comigo aí, o MK, certo? Um abraço aí, mas teve outros compromissos aí. O Flávio também encostar aí, que é os que também me leva para fazer show aí, certo? O Danilo também, os outros parceiros aí também, o Fabiano, certo? Então, na melhor oportunidade aí O MK também vai estar tá aparecendo que o moleque é brabo Então o MK não veio, mas o Romano tá aqui Honrando a massa toda que acompanha ele Isso aí Quem está aqui do outro lado agora é a Letícia Thaís Letícia, bem-vinda Quem está aqui na casa é o MC Romano Eu acho que o nosso instrumental já está preparado Já está pronto Vamos, então, vamos, pra... vamos colocar aqui o instrumental O MC Romano vai entrar Fique aí O MC Romano vai entrar agora Daquele jeito, hein? MC Romano, pesado, tá ligado, né? Vamos lá, pessoal, vamos fazer o que o Romano gosta, né? Daquele jeito. Todos que vê o cantando aí na rua não tá nada, cuidado, o mano é cheio de segredo. Tô tirando onda, que a nave é fabulosa e eu vou acelerar. Tô tirando onda, que a nave é fabulosa e eu vou acelerar. Pra aquela que não me deu bola, meti o pé e coloquei R pra caminhar. E pra aquela que não me deu bola. Meti o pé e coloquei pra caminhar, não acreditou em mim Quando falei que iria rodar o mundo como MC, agora quer de volta Depois que a vida mudou, Deus abençoou e tá chovendo o um motor tirando o a nave é fabulosa e eu vou acelerar. Dá uma mentada no beat aí que o romano só começou, daquele jeito. Né? Ó, oh, fala para mim como que posso viver assim? Fala pra mim como que posso viver assim? Quando chove lá na minha casa o teto só falta desabar em mim. Quando chove lá na minha casa o teto só falta desabar em mim. Fala para mim, fala pra mim como que posso viver assim? Fala para mim como que posso viver assim? Quando chove lá na minha casa o teto só falta desabar em mim. Desabar em mim, vai aí, vai vale aí, vai vale aí. Desabar em mim, Ô, oh, Graciari. Prometo que vou vencer. E de você eu não vou esquecer. E pra aqueles que nem me sempre acreditou, que acompanhou o meu choro e me andou. Que acompanhou o meu choro e me andou. Coloca o balde no chão e a goteira não para. Fico com medo. O teto desampar, meu parceiro. Fala pra mim, fala pra mim. Como que posso viver assim? Fala pra mim, fala pra mim. Como que posso viver assim? Fala pra mim. Como que posso viver assim? Quando chove lá na minha casa. O teto só foca em mim. Quando chove lá na minha casa. Então, você é, eu prometi que sempre vou te amar aí, certo? Exclusivo aí, certo? Mandando um abraço pra minha esposa. Meu filho, caio aí. Certo, é. Fala pra mim como que posso viver assim Quando chove lá na minha casa até teto só falta de sabor em mim Sabe por quê? vem que o rolê vai ser bom Só brincadilha de vilão Compartilha no Instagram Que a é o facão Já mais bandida pro rolê Uma pessoa que não tem eu respondi, claro que tem, tem, tem. Que elas desceram até o chão, foi dar ostentação. Olê, melhor que esse é só inveja ou no Lebron. Com elas desceram até o chão, foi dar ostentação. Olê, melhor que esse é só inveja ou no lebrão elas desce até o chão, elas desce até o chão, vou ler melhor que esse. É só inveja num Lebron, vou ler melhor que esse. Sabe por que assim, ó. Vou contar minha história, como eu cheguei até aqui, o que eu chorei, o que eu sofri, o que eu chorei. O que eu sofri Vou contar minha história Como eu cheguei até aqui O que eu chorei O que eu sofri O que eu chorei O que eu sofri Desculpa mãe, todos os erros Que eu já te dei Desculpa mãe, todos os erros Que eu já te dei O oh, pai, por você já chorei Oh pai, por você já chorei Perdoa mãe, perdoa pai. Perdoa mãe, perdoa pai. Eu só queria ser um filho capaz. Só queria ser um filho capaz. Perdoa mãe, perdoa pai. Perdoa mãe, perdoa pai. Eu só queria ser um filho capaz. Só queria ser um filho capaz de dar vocês um bom lugar, yeah, yeah, de dar vocês um bom lugar. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, Eu atualizei, yeah. depois de tanta dificuldade, solta a batida com o Romano vai cantar mais um aí com o yeah, yeah, de yeah, pessoal, é isso oh, pessoal, que... pessoal. Depois dessa apresentação do MC Romano, não tem como ele ficar sem produtora depois desse. MC Romano, um show, hein? Isso foi um show ao vivo. Olha, olha então, tem muitas. Olha os comentários aqui. Muita gente aqui dando força ao MC Romano. Muita da gente. Jeito, muita gente. Pessoal, não tem como. Olha, e, olha, depois dessa apresentação, o programa merece um pix. Merece um pix. <risos> MC Romano, mais uma vez, muito obrigado. Olha, grande apresentação. Você é bom. Então, Gostei? Daquele jeito. Espero que solte aí a base aí, só para me cantar mais umas duas aí, que o pessoal do Bairro iluminar quando chegar lá, vai falar Pô, você cantou três músicas lá só? Ó, oh, pessoal, MC Romano vai cantar, vai atuar de novo, tá e... bom? Vamos ser isso. É, daquele jeito. MC Romano, pesado. sem você pra me não dá. Ficar sem você pra mim não dar. Da meu, eu vi te ver. Tô com saudade de você. Toda vez me arrepiei com o seu olhar. Ficar sem você pra me não dá. Ficar sem você Pra mudar. é muito triste, ficar sem te abraçar. É mais voltante, fica sem te beijar. É mais voltante, fica sem te beijar. Que meu eu vim te ver. Tô com saudade de você, toda vez me arrepiei com seu olhar, ficar sem você pra não dar, ficar sem você pra não dar remor, cada momento eu vi te ver, Tô com saudade. Seu olhar fica sem você Pra não dar uma ju, uma ju Tu fica tranquila, seu live na hora o alma tá me pegando Eu oh, oh, oh, oh, oh. De perguntar, eu não sei O mano pesado, o mano pesando outra vez É devagar, olha só que é nosso, tá? Tá ligado que o mano chegou pra improvisar E honrar o bairro lá, tá ligado que eu moro? Bairro dos iluminados, tá ligado? Eu amo, eu adoro demais Eu amo, eu adoro demais eu sou capaz e todos daí é capaz Eu sou capaz e toda aí é capaz Tá ligado que nós chegou daquele jeito Pra tentar somar com os parceiros A mente revolucionou na nossa mente Tá ligado parceiro, olha só, não fica ausente E hoje eu tô um pouco, pouco chateado Olha só, prefeito, olha nosso lado E dá e a posição da nossa Ocupação e não deixar Todos nós em vão E não deixar Todos nós em vão Romano oh, mano, mandando uma arma pesada Na hora você tá ligado oh, Quem gosta, gosta Quem não gosta tá da hora Quem nós respeita e sabe respeitar minha mãe sempre me ensinou a me pôr no meu lugar. Quem vê cara, nunca vê coração. O mano brincando com as palavras, manjando o seu dom. Fazendo o que tá aqui comigo, se orgulhar, dom do meu caminho. Isso é polêmica, não, é o um Romano pesadão Mandando a improvisação, eu não sei Polêmica é com o filho do camponês Polêmica é com o filho do camponês Ei, sabe por quê? Exclusivo meu pai, não vou esquecer isso da minha mãe já Oh, pai, tô com saudade de você Não, não vou, não vou te abandonar Tô triste demais, pai, vem me visitar Eu fiz essa canção expondo meu coração Quase não consegui controlar minha emoção Oh, pai, oh, pai, para de ser um pouco temoso Sua vida pra mim é mais valioso do que um tesouro Oh, pai, para de ser um pouco temoso Sua vida pra mim Pra mim é mais valioso do que um tesouro Sua vida é pra mim e... Oh pai, oh pai, tô saudade de você Pois não, não vou, não vou te abandonar Tô triste demais, pai, vem me visitar Que eu fiz essa canção Expondo no meu coração Quase não consegui encontrar a minha emoção, me escorre, vai amolhar o chão, lágrima escorre, vai amolhar o chão, se mais eu não dou, porque eu não tenho pra dar, se mais não ajudo, porque eu não posso ajudar, ô oh pai, ô oh pai, ô oh pai, ô oh pai, para de ser um pouco teimoso, o senhor e todas as pessoas aí de Iramaya, todas as pessoas aí... Para mim vale mais do que ouro yeah, yeah. show, show, show! Vamos MC... ver de hoje para deixar os pessoal orgulhosos. MC Roman, com oh, realmente, ba... olha, eu vou dizer uma coisa realmente o bairro dos Iluminados é. está orgulhoso do MC Roman. Olha, eu estou acompanhando as mensagens aqui. Só mensagem de motivação e força pro MC Romano. Porra, daquele jeito. Obrigado, galera. Vocês Romano. estão aí do outro lado, obrigado pela audiência. Vocês que amam o MC Romano. Muito obrigado pela motivação e pela força. MC Romano, temos a certeza que vai brilhar muito. Orra. E as portas vão se abrir. Exclusive. Depois dessa live, vai aparecer contrato. Espera aí que todos vocês aí gostou, certo, pessoal? E vai desculpando alguma coisa aí. O Romano veio sem DJ, mas tentou dar o melhor aí. Sempre vai dar o melhor, certo? Exclusivo também. Eu queria até para finalizar cantar um pedacinho de uma música aí que eu fiz para minha mãe aí, certo? Ela é me acompanhou aqui nessa trajetória. Vamos a isso. Aqui, e eu tenho que fazer isso, irmãozinho. Pessoal, ó, oh, atenção, não saia daí que agora. Assim. E temos aqui. Eu, eu, já, eu já quis fazer essa pergunta. É sua mãe, não é? Minha mãe. Minha a mãe do MC mãe. Romano. Olha, vocês vocês não estão tipo vocês não tão a ver mas a mãe do mc romano tá aqui com a gente tá bom romano tá aqui no programa sim. com a gente agora o mc romano nesse momento vai cantar uma música em homenagem Porra, vai cantar uma música em homenagem à, minha, à sua a mãe raia, aqui ó a mãe do mc romano <risos> é o amor, o amor da minha vida, vida. aí é minha não coroa. Vem, vem mais para cá Obrigado. mais tá a mãe do MC Romano está aqui com a gente dentro do estúdio. Vocês vão, vocês vão poder observar ela, porque nesse momento do MC Romano, tá? Tá, já tá. Nesse momento agora o MC Romano vai cantar uma música em homenagem à sua mãe, tá bom? Por favor, fiquem aí, agora MC Romano com a música em homenagem à sua mãe. Vamos a isso. Sem base mesmo, que essa daí não precisa não certo? Essa daí eu vou Mas deixa assim mesmo, vai Oh mãe, é bom te ter aqui Perto de mim pra me abraçar e me apoiar ah, Peço desculpa seu se errei me desculpa se eu errar, errar, ô oh, mãe do seu lado eu sou tudo, ô oh, mãe sem a senhora eu não sou nada, que Deus é o dono do mundo e te deu o dono de Novetiza todas as palavras. A bela mãe que é meu orgulho e essa beira da minha jornada. A bela mãe que é meu orgulho e essa beira da minha jornada. Eu sei que muitas pessoas aí do outro lado aí queria ter sua mãe aí, certo para tá acompanhando você. Eu sou maior de idade certo, também tenho meu filho. E Mas a presença da minha mãe nunca é vergonhoso pra mim É orgulho ter minha mãe pra me acompanhar, certo? Que eu peço desculpa se eu errei Me desculpa se eu voltar a errar Peço desculpa se eu errei Me desculpa se eu voltar a errar Ô oh, mãe, é bom te ter aqui Perto de mim, pra me abraçar e me apoiar eu peço desculpa se eu errei Me desculpa se eu voltar a errar Errar Peço desculpa se eu errei Me desculpa se eu voltar a errar Romano oh, É, e é daquele jeito o Romano derramou um pouco de lágrima aí Mas é normal, tá ligado? Tamo junto e misturado aí, pessoal Muito obrigado aí, Certo Esse foi a live aí do MC Romano e aí, Maju, fica aí do outro lado aí falando a previsão do tempo não Que o Romano tá de cá só fazendo as composição é. A Maju comentou que o tempo mudou e a Diva quer me visitar ela tá louca, tá louca pra poder me encontrar Vem comigo, vem comigo que eu vou te ensinar Vou te pegar, vou te pegar e o tempo vai mudar E o frio tá bom pra fazer um amor Debaixo do cobertor, não tem calor o frio tá bom pra fazer um amor Debaixo do cobertor, não tem calor Ele quer dançar, né? Bandida e estilosa tá na moda Quando escuta o som texto ela se joga, que joga Agora você vai dançar, hein, filho do camponês Ela joga uma bomba, ela joga que joga, ela joga que joga que ela joga. Uma bomba, ela joga que joga que eu tive um dia de só tava eu e você e uma noite bela cheia de prazer, só eu e você. E yeah, fazemos tudo acontecer que ela joga. Uma bomba, que joga, ela joga que joga Daquele jeito, agora vou deixar terminar a live Senão eu detono tudo aqui oh, É show MC Romano aqui na casa Olha, acredito que... Estou é, sem palavras Estou sem palavras Pessoal, vocês estão do outro lado Vocês são testemunha do que tudo que aconteceu aqui Foi simplesmente show MC Romano, muito obrigado eu que estou agradecido. Muito obrigado eu cheguei pela ali presença meio quietinho, aqui. né? Eu estou vendo aqui nos comentários. Cheguei ali meio quietinho ali, né? Filha do camponês. Tô vendo Cabecinha abaixo. Estou vendo aqui nos comentários. Aí, na hora que começa a cantar, até a moça que está na filmagem ali, ela está ali toda arrepiada. Mas o Romano vem para fazer se arrepiar mesmo. Né? Olha, nós agradecemos. É um eu estou vendo aqui nos comentários o nome da, da mãe, dona, don, dona Lu, também. Muito obrigado pela presença aqui no Pro. Don, don, ah, dona Leu. Desculpa, Dona Leu, obrigado pela presença aqui no nosso programa. Nos, é, eu posso dizer que tem um filho abençoado, né? Tem um filho, tem um filho abençoado, MC Romano. Filho de Camponês, o seu canal de confiança. One. Filho de Camponês. O seu canal de confiança. O seu canal de confiança. O seu canal de confiança. O seu canal de confiança.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 Olá, meu nome é Juliana Bonfim e eu estou aqui para convidar todos vocês a se inscreverem no canal de Filho de Camponês. Filho de Camponês, o seu canal de confiança. Olá, me chamo Mirella Maitê e convido todos vocês para se inscrever no canal Filho de Camponês. Filho de Camponês, o seu canal de confiança. Filho de Camponês, o seu canal de confiança. Olá, eu sou Ana Flávia, modelo internacional e convido a todos a vir se inscrever no canal do Filho de Camponês. Olá pessoal, eu sou o Doug Rios, produtor de moda aqui do Maicon Clinto e convido vocês a estar ligadinho aí no canal do Filho de Camponês, que é o melhor canal de confiança, Filho de Camponês o canal da sua confiança. Olá, aqui modelo internacional Letícia Gonçalves e venho convidar vocês a se inscrever no canal do Filho do Camponês o melhor canal que tem Todos os telespectadores dos Filhos de Camponês o seu canal número 1, um, confiram sempre é, a todas as programações que eles promovem, uma filmagem maravilhosa, de muita qualidade então espero que vocês sempre acompanhem este canal. É o seu canal número um, seu congresso número um. Demorou mano, tamo junto. Aí hey, people, tô no melhor canal de YouTube no Brasil. É filho do camponês, seu canal de confiança. Mano, se inscrevam aí, tamo junto. É aqui é o Tiago Malandro. Bra, bateu! Oh, so Canal de confiança, acessam no YouTube, muito conteúdo de muita importância para nós jovens. Acessam, é tudo que eu recomendo e é a família. Tem momento de estudar e tem momento para curtir. Filho, de Camponês, de Bateu, Filho do Camponês, seu canal de confiança. Bateu boi, bra. Filho do Camponês, seu canal de confiança. aí Pouco, leis a mim, eu vejo eu vos invito a vos abonar mas uma sexta, filho de camponês, canal de confiança. Filho de camponês, seu canal de confiança. Gostamos de panca! Eu vim botar mesmo, amor! Gostamos de panca! Eu sou muito tradicional. Gostamos de panca! Não. É que tem angolanos de toda parte que vieram do Kimbo. Filho de camponês, o seu canal de confiança. Ei, sou o Mikael, filho de camponês, o seu canal de confiança. É nóis, valeu. <risos>